Só que passou um mês, ó. Ó, o mundo é feio, ó. passou um mês. A Casa Bahia te cobrou 1625? Claro. Claro que não. Ela te cobrou, ela te cobrou 1690. Pergunto. Ó, brincando, eu vou tirando as informações. A Casa Bahia te cobrou juros? Sim ou não? Sim. Te cobrou juros. Te cobrou juros de quanto? Coloca aí para mim no bate-papo. Vamos lá. Ela te cobrou juros de quanto? Pô, você tava devendo 1625. Passou um mês, ela te cobrou 1690. Está te cobrando quanto de juros? Coloca aí para mim no bate-papo.